Ah, sofreu com uma explosão na manhã desta quinta. Agora sim, Pitoli, bom dia, obrigado, desculpa, hoje tá um, tá um caos aqui. É, inclusive relatamos, você se transforma agora no ouvinte e repórter Jovem Pan e conta para nós o que aconteceu aí nesta usina em Passadina, é, Daniel. Então, eu, eu descobri agora há pouco porque eu tô vindo para Passadina, né, quinta-feira é um dia que eu fico aqui na Penzóia de Passadina e na hora que eu já peguei um trânsito extremamente difícil para chegar aqui, tudo absolutamente fechado, parei aqui para a gente poder conversar por causa de sinal. É, é, aparentemente, né, difícil a gente falar por enquanto, porque as autoridades ainda não estão dizendo, mas houve uma explosão de um, de um caminhão de gás, gás líquido, gás é, derivado de petróleo líquido, que estava sendo transferido de um caminhão para o outro. Houve uma explosão grande isso acabou pegando outras áreas... Que Natal, então, como aqui é uma área extremamente é, frágil, por causa da. São vários depósitos de petróleo, gás, vários depósitos de químicos aqui, produtos químicos aqui, então é, acabaram interditando absolutamente tudo aqui. Eu, por mim, passaram 16 caminhões no bombeiro, por isso eu já nem sei quantas, eu nem, nem contei mais, porque realmente foi bastante gente. Daniel, ah, perfeito e desejo sorte para todos e que a gente não tenha nenhuma, ah, nenhum anúncio de óbitos em função da explosão. Provavelmente deve ter acontecido ferimento, enfim, mas já, já a gente traz mais informação atualizando para você diante desta explosão ah, aqui relatada por Daniel Toledo ali em Passadina. A informação chega agora, não uma usina, mas sim caminhões que faziam transferência de, de, de inflamados, de, de, de produtos ah, inflamáveis. E a gente tem essa notícia agora agora